A Câmara Municipal de Alta Floresta é atuante e os números comprovam o compromisso com as demandas da população. Em 2021, a Câmara investiu mais de R$ 460 mil reais em imobiliários, tecnologia, uniformes, dois veículos zero quilômetro e ainda economizou mais de R$ 1 milhão. De reais. O Legislativo trabalha com responsabilidade e faz nossa cidade crescer. Câmara Municipal de Alta Floresta. Trabalho e transparência.